Oeste. Boa noite, o fatomaringá.com, falar ao Quem vivo, Lentes aqui da Vila Olímpica, onde nesse momento Nascida acontece a abertura oficial do 14 festival afro-brasileiro na cidade de Maringá. Cidão. É um prazer estar aqui hoje reunindo todo esse povo de várias culturas e de várias religiões da matriz africana. Temos aqui um banda candomblé, tambor de Minas, uma representação de um pouco de tudo. Que o Axé traz. Quando se fala da cultura negra, se envolve tudo isso, a questão de Axé, a questão do amor ao próximo, da caridade. Eu me chamo Natan Ferraz, sou da tenda de um banda Amigos do Axé, nós temos um projeto social imenso, acolhemos quase 400 famílias e isso tudo faz parte do Axé. É uma lei do axé, amar o próximo e cuidar do próximo Tá falando para a A gente pode nem entender o que está acontecendo lá em cima com as músicas Mas dá um arrepio na gente É uma energia tão forte que todo mundo traz aqui na Vila Olímpica hoje Exatamente, a gente vem com o coração aberto para amar Para louvar aos nossos orixás Orixás nada são do que as forças da natureza Representadas com nomes Eu sempre costumo dizer assim O que você chama de raios e trovões Eu chamo de Ansan A orixá dos raios, aquela que cuida Que protege os tempos Que nos ajuda Nanã, a orixá mais velha, amorosa Cuidadosa, mãe de todos E assim inúmeras orixás Com amor, com caridade Com sempre essa palavra E impondo sempre A religião ela impõe o amor a caridade e a união dos povos. E tem uma simbologia, tá vestido de branco. Exatamente, você observar, é, o branco para nós representar paz. Dentro dos terreiros andamos de branco e descalço, com humildade. A paz e a humildade caminham junto. Descalços somos todos iguais. Nosso branco é igual ao de todos. E pregamos o maior de todos, o branco que vem de dentro. O branco da paz, do amor, da caridade, do axé, do bem querer. Isso tudo é representado. O rei Esse marco histórico na cidade de Maringá, a primeira vez que as religiões de matriz africana é, se mostram para a sociedade. O preconceito só se destrói, só se elimina quando você conhece o outro, aí você aprende a respeitar. E nós trabalhamos para isso, enquanto gestão pública. Hoje a senhora está aqui nessa festa bonita. O que, que representa para a senhora poder expressar a sua religião? Ah, é muita alegria, né? Porque é difícil a gente ver... Todos reunidos, todos unidos num, num bem comum, né? Eu estou amando isso aqui. E tudo isso tem um significado, esse colar, esse vestido colorido? Tem uma representatividade na sua religião? Não, esse é o, a, a representação da minha religião, que é o nosso Rogeb. Esse representa a minha casa, que eu sou dessa casa. E qual é a sua casa? É o Tambor de Abir. Então, é? de Minas. E onde fica? Lá no Conjunto Porto Seguro em Maringá mesmo, Maringá. vocês fazem encontros semanalmente, como que é? Mensalmente. Mensalmente. E a população participa? Sim. Uma vez por mês, à noite, vocês fazem os encontros? Sim, sim. E qual que é a mensagem principal do, da, da religião de vocês? Então, nós, nós pegamos o... Quase todas as religiões, a união, o amor, a fraternidade, a comunhão entre todas as religiões. É a mesma que todos pregam, nós também pregamos. E como que é o nome da senhora? Aurora. Aurora do quê? Ricardo Moreira. E a senhora repete o nome da igre, da, da religião. É, tambor de mina. Tambor de mina. Muito obrigada. Eu que agradeço. Só que de Tá bom, piscar. Ele vai. Mãe, mãe. mãe.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 da Ordem dos Advogados do Brasil, sim, sim. aqui da Subseção Não, de Maringá. Posteriormente, essa comissão me deu uma cadeira no Conselho Municipal e dentro do trabalho do Conselho Municipal a gente acabou também assumindo a presidência do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, onde pensa tanto a Comissão de Igualdade Racial da OAB, mas o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, pensa políticas públicas voltadas à população negra, de toda a sociedade, mas principalmente aqui de Maringá e região. A primeira Comissão de Igualdade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 São para todos os maringaenses, independentemente de qualquer coisa, esse espaço é nosso. 14 Festival Afro-Brasileiro, em companhia da Brechó, que é responsável por tudo isso aqui, festa animada, essa parabéns. Isso, é o 14º Festival Afro e é o momento ímpar porque nós estamos aqui com, com as religiões de matriz africana, porque nós sempre fomos invisibilizados. Invisibilizado. E agora nós estamos aqui para marcar esse território para todos os anos vai acontecer no dia 21 de março esse encontro das religiões de matriz africana. Olha, Pode a pessoa nem entender o que está acontecendo aqui lá no palco, mas que a gente fica arrepiado com toda essa energia, a gente fica, né? Com certeza, é energia é essa energia que emana de todos os orixás e, e faz com que a gente fica arrepiado. É muito bom. Esse momento histórico para a cidade de Maringá, em que as comunidades de matriz africana se reúnem aqui, né, numa praça pública, ocupando seu espaço. Afinal, né, a gestão, ela acolhe todos. Né? O sol brilha para todos, então todos têm o direito de estar usufruindo e participando dessa cidade. Agora eu estou do lado do pai Lucas, Isso. que é do Candomblé, Sim. né? Fala um pouquinho da sua religião e aonde vocês estão aqui em Maringá. Bom, meu nome é Tata, né? é, é um nome carinhoso que se dá dentro do Candomblé. Então, eu sou Tata Lucas, sou filho de Oxum, nossa casa fica na, na Marangueiras, Avenida São, Lu, é, São Domingos, 688. Bom, nossa casa tem os dois lados, né? o candomblé de Angola e a Umbanda. O que eu posso falar da Angola? Nós cultuamos os nossos equinses, os 16 orixás, né? a evolução de cada um deles. E quando nós estamos tocando o candomblé é para uma feitura de santo, é o recolhimento de algum filho. E dançamos o xiré, dançamos para todos os orixás, fazendo as evoluções em dança, roupas típicas, comida típica, enfim... E falando de roupa típica, você está numa roupa típica hoje? Sim, esse é o branco do candomblé. Mas normalmente é, a gente usa a cor do orixá. Vou dar um exemplo. Sou de Oxum, deveria estar de amarelo. Sou de Abaluayê, branco, preto, vermelho. Sou de Ogum, azul, vermelho, azul, branco. Enfim, vai se mesclando as cores. E todas elas representando, está sempre representando um elemento dentro do próprio panteão dos orixás. Os meninos aqui estão é, simbolizando alguma coisa, ele aqui? Hoje eles estão simbolizando Umbanda, eles vão fazer a apresentação da Umbanda. Isso aqui é o Zé Pelintra, na linha de malandragem, Umbanda. O Will vai estar representando os marinheiros. O Diego vai estar representando os caboclos boiadeiros. O Gabriel vai estar representando Exumerim. Aqui. O Guilherme vai estar representando Cosme e Damião, que é uma das grandes festas dentro do Brasil. Todo mundo conhece. A Gislaine vai estar representando o Preto Velho, que é aquele que vem é, nos ensinar a fazer remédios e a cura. Vai estar representando o vai fazer a dança de Oxóssi, vai fazer a dança de uma cabocra. E o tio Cleverson vai estar representando uhum. os baianos, a riqueza, o carisma e a alegria dos baianos dentro de uma gira de Umbanda. E qual é a mensagem do Candomblé, qual é a mensagem ela traz para a comunidade? Para a comunidade? Aquilo que a gente vem brigando, uhum. é aquele espaço que a gente vem brigando, nós somos do axé. União, se fazer a união entre todos os povos, independente da cor, da nação, da religião... Nós estamos pregando o nosso legado como todos pregam o seu. Agora chegou a nossa hora de pregar o nosso legado. União, paz, amor, levantar a bandeira branca de Oxalá para a paz. E quando a pessoa chega a primeira vez na casa de vocês, de candom, do candomblé, tem um modo para se expressar alguma coisa? Uma palavra para dizer é do candomblé? Axé. Axé, então. Axé achei para todo mundo né é, é, é. Obrigado, obrigado. muito obrigado e vamos apreciar mais esse festival agora afro vem agora vem dança de tambor e na sequência vem um banda é. do secretário da Juventude, secretário de Cultura e o vice-prefeito que chegou também. Um momento bem legal para a cidade esse festival, né? É um momento festivo né, que a gente está comemorando aqui, o festival afro-brasileiro. É uma forma de dar visibilidade para as pessoas de diferentes etnias aqui na cidade, principalmente as pessoas negras, para valorizar essa cultura, porque nós estamos vivendo numa, num tempo muito difícil. É um momento que a gente, não somente resgatar a cultura, mas também para dar visibilidade para os artistas e todo mundo que envolve nessa pauta em questão o relacionamento de promoção e igualdade racial aqui na cidade. E a Secretaria de Cultura não para nunca, né? Termina uma coisa, começa outra e hoje esse festival valorizando as religiões e a cultura africana. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Trabalhamos de segunda a segunda e está aqui a prova. O resultado da organização da ação junto com uma comissão de representantes do movimento negro e agora enegrecendo a Vila Olímpica. Fizemos o maior carnaval da história aqui, 20 mil pessoas passaram. Agora estamos fazendo o maior festival valorizando as casas e os grupos, as culturas afro-brasileiras e as casas casos aqui da cidade de Maringá. A foi assim que você começou, né, o seu Achef discurso? Para todo mundo. É para todo mundo. Que bonito ver essa cultura africana podendo mostrar essa diversidade para a população. Com certeza, eu acho que o Brasil é formado por várias raças, né? E uma das principais dela, historicamente também, é a raça negra, né? Então, um lugar como esse aqui, onde tudo acontece aqui, né? O Vitor falou que aconteceu o carnaval muito bem organizado, pacífico, sadio. Né? Aqui, atrás da gente, aqui, é um pessoal jogando vôlei de praia. E aqui a gente se divertindo, né? Ouvindo a cultu... vendo a cultura negra. Isso é muito bacana, né? Então eu acho que Maningá está num momento muito bom. Eu sou o secretário de aceleração econômica. Né? Mas estamos voando alto na economia. 30% de aumento de arrecadação de um ano para o outro. Mas também estamos voando alto na questão cultural. O Vitor, brilhantemente, está sendo um secretário maravilhoso, sabe trazendo várias atrações e atrações para todos os gostos. Né? Então é obrigação nossa, sim, valorizar também a raça negra, a, a cultura afro, né, porque faz parte das nossas raízes. Então é isso aí, é axé para todo mundo. Axé para todo mundo. Saudação, Umbanda. Espiritualmente Irá crescer pela mão A mãe Kátia, né? Vou pedir pra Mãe Kátia se apresentar e falar um pouco da sua religião. Oi, eu sou Mãe Kátia, Mãe Kátia do Sobô, dirigente do conheço Somocid de Alva. nós somos Topor de Mina. Tô aqui hoje para representar a minha Casa de Marialva e a Casa de Abê da Mãe Glória, que fica aqui em Maringá, no Porto Seguro. E a gente veio fazer parte né, desse grande evento, desse festival. Nós já abrimos o festival anteriormente, né? E agora estamos aí para ajudar, para brilhantar e para trazer a todo o público né, o que é a família do Axé, o que é o povo do Axé e fazer com que essa união perpetue, né? Bonito ver todas as religiões africanas presente hoje aqui na Vila Olímpica? Ah, é um, um marco, né? É um marco. Porque conseguimos representar todo mundo. O candomblé, a banda, o tambor de mina. Então a gente está muito feliz, muito feliz mesmo por essa união. Né? Então aqui tem gente de Maringá, Sarandim, Marialva, tem gente de Rolândia, de Londrina, estamos conseguindo trazer a região inteira para cá. Já estou me sentindo parte aqui. <risos>